Existem muitas maneiras de você preparar o seu corpo, fortalecer o seu corpo. Você pode fazer treino em areia, você pode fazer treino em subida, você pode fazer treino com uma carga maior no seu corpo para você né, correr mais pesada e tudo mais, mas essa carga do corpo é um pouco controversa, tá? Toma cuidado com isso, não é só meter uma mochila e vambora, porque você tem que ver se suas articulações estão fortes o se sua musculatura está forte suficiente para suportar essa carga, beleza? Porém, gradativamente você pode ir fazendo isso com cuidado. Essas maneiras que eu falei para você é você fortalecer correndo, você trabalhar o seu corpo para fortalecer ele na própria corrida. Puxar pneu é uma delas também, você pode fazer, tem treino de tudo quanto é jeito, gente. Mas um dos que eu sugiro é você fazer o treino funcional. Um dos que estão, um treinos funcionais que eu sugiro estão lá na metodologia do Corrida Perfeita, que é justamente para você já ir criando a consciência corporal também de estabilização de quadril, estabilização de joelho, estabilização de tornozelo. Você ir pensando na musculatura que você tem que trabalhar durante a corrida para você ter um ajuste postural muito melhor. E sim, fortalecer o corpo é fundamental. Não só para a corrida, mas para a vida.